Tudo bem? É o Rafael Floreste aqui da Brasil Pieces Eu sou zootecnista e projetista da nossa empresa tá? Um dos sócios diretores é, Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o produto que a gente está lançando tá Esse aqui é o nosso filtro de ar, o filtro da Brasil Pieces é, Esse filtro ele é um filtro para compressores radiais e compressores em gerais tá? é, Você que é da indústria ou principalmente os nossos clientes de piscicultura, carcinicultura é, esses filtros aqui são os nossos filtros laváveis tá? Vocês podem ver que a mídia filtrante Essa parte azul do filtro Ela é a nossa mídia filtrante lavável em água e sabão neutro tá? Vocês podem lavar ela Tem essa grade de proteção Que é essa grade preta que vocês veem por cima da mídia filtrante é, toda a nossa, Todo o nosso acabamento ele é em polipropileno, tá? em PP então é emborrachado né então ele já vem com essas borrachas todas soldadas tá? É tudo soldado na mídia não dá para tirar essas duas partes é... como ela já vem com a mídia filtrante exposta né porque que a nossa mídia filtrante ela já vem exposta porque ela tem muito mais mídia filtrante que a dos nossos concorrentes ela chega até até 10 vezes mais é, área de superfície do que a da nossa concorrência e o mais bacana de tudo gente é o seguinte Uh, o nosso filtro, o filtro da Brasil Pieces, para você que é um revendedor ou para você que é consumidor final, é o seguinte, ele vem com anéis de, de adaptador, de, os anéis de adaptação para cada tamanho de motor. Aqui é o anel para 40 mm Esse menorzinho aqui é o anel para 40 milímetros. Tem o um anel para é, 50 milímetros, que é uma polegada e meia e a entrada para 60 milímetros, que são duas polegadas. Então isso aqui já acompanha o produto, tá? Então ele funciona para os três tipos de compressores. É, compressores de 40, entrada de 40 milímetros, 50 e 60, tá bom? É, esse, esse nosso filtro, ele tem capacidade para suportar motores até 6 cavalos, tá? Então até 6, 6,25 ele suporta. É, se você tem um, um equipamento maior do que 6 cavalos, um equipamento de 12 cavalos, por exemplo, você coloca um T com a mesma saída vamos supor de 3 polegadas do seu motor, faz um T de 3 polegadas, uma redução para duas, outra redução para duas e põe dois filtros nossos, tá bom? Porque esse filtro ele é muito, mas muito mais barato do que o filtro da nossa concorrência, apesar dele ser me, é, bem melhor em questão de área de superfície, dele ser lavável, tudo isso. Durabilidade dele, é, ele vai durar em torno de 3 anos, sossegado, se você tomar cuidado dele e fizer a limpeza direito. Limpeza a cada 3 meses, que a gente recomenda, tá? É, a importância do, da mídia filtrante, né, do filtro de ar, todo mundo já sabe, porque se você tem um compressor, igual nesse nosso projeto, é, a gente acabou tirando a, a parte do filtro, tá? Se você tem esse compressor sem o filtro, ele pode entrar alguma sujeirinha entrar. já teve casos até de rato entrar dentro do motor e acabar queimando ele é, então é muito importante vocês protegerem o seu motor né, com equipamento bem caro com uma mídia biológica perdão, com uma mídia filtrante é, como o caso da Brasil Pace, tá bom? e o grande diferencial também do nosso equipamento que além dele funcionar para todos esses modelos que eu te falei é, ele também acompanha o encanamento escolhido pelo cliente. Vamos supor, o nosso cliente aqui de Jucutiba, ele tem esse motor de 40 milímetros. Ele já acompanha o, a curva de 40 milímetros e você faz o um encaixe com a, a, o nosso filtro, o filtro da Brasil Pieces, tá? Agora ele já está sugando o ar pela mídia filtrante. Entendeu? Super simples. Ele já vem com essa curva com rosca dos dois lados, tá? Se você não quiser é, que venha com a curva, se você tiver algum, é, alguma necessidade especial, ele funciona também, as entradas funcionam para encanamento marrom, tá bom? O marrom de água fria. Então é isso aí gente, é super importante vocês usarem filtros de ar, principalmente para quem tem fazenda e o projeto fica próximo a colheitas, ou se você tem muito problema de inseto, tamundongo, o que não é o caso na maioria das propriedades aqui de São Paulo, né? onde fica a nossa indústria, mas na maioria do resto do país é muito comum, então é, o seu equipamento fica exposto à sujeira, exposto à folhagem. Então, é isso aí que eu tinha para dizer para vocês. Se vocês precisarem de algum atendimento, se precisarem de dimensionamento de projeto, das nossas mídias, ou se você quiser ser um revendedor, liga lá para a nossa fábrica no 11-20-21-5593, no 11-2021-2372 ou manda um e-mail no contato arroba e para quem gosta de WhatsApp, é, manda no 11-947-04-4219, tá bom gente? Obrigado!